Olá pessoal, se você gosta de ciência, cultura e boa música, não perca o segundo episódio do programa Ciência e Cultura, vamos brincar? Você vai ter a oportunidade de ter contato com arte, ciência, um momento para a família, isso vai acontecer no dia 29 de agosto às 19h, Ciência e Cultura, vamos brincar?